Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esse, essa peça aqui, ó, com a bermudinha fake. Olha só que linda, gente! Para aqueles bebezinhos de quatro patas que não gosta muito de roupa, né? Que não gosta daquelas peças de perninha. Então a gente elaborou essa bermudinha fake aqui que fica maravilhoso, veste muito bem, fica show de bola.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 Bora lá fazer a nossa peça então? Vem comigo, nosso conjuntinho verão com bermudinha fake. Vem comigo, é rapidinho, mas antes, roda a nossa vinheta aí. Vamos fazer nosso conjuntinho verão então. O que você vai precisar: quatro botãozinhos, tá? Assim, ó. Tá? Botãozinhos Rita, tá? A gente tá usando tricoline aqui, tá? Pode usar a estampa que você quiser, tá? Estamos usando tricoline aqui. Então, esse, esse molde aqui você vai cortar duas vezes dobrado. Molde do bolso duas vezes dobrado. Da frente quatro vezes, tá? A alça quatro vezes. O cos, uma vez dobrado, e aqui a bermudinha fake é uma bermudinha fake, tá? A ah, duas vezes tá dobrado. Então, bora começar aqui o nosso, a nossa peça, vamos pegar a bermudinha aqui. Essa peça aqui é para aqueles bichinhos que não gostam daquelas roupas de patinha, né, de... Que amarra a perna, né? Então, é uma bermudinha fake, tá? Vamos pegar o nossa... nosso bolso. Vamos fazer a bainha aqui do nosso bolso, Tá? Um juntinho de verão com bermudinha fake. E a gente vai colocar o no nosso bolso aqui, tá? Pode passar o bolso para ficar mais fácil de aplicar. Do outro lado pegamos o bolso agora vamos pregar uma na outra aqui é só passar uma costura aqui, ó, me costurando aqui, tá? Eu disse pra vocês que eu tô usando tricoline e a parte de baixo é oxfordine tá? Essa parte aqui é Oxfordine, a parte da camisa que é tricoline, tá bom? Mas você pode usar tudo ou Oxfordine ou tricoline. aqui os biquinhos. É uma peça bem fácil de fazer, tá? Bem pra iniciante. Resolvi trazer essa peça aqui. Começar o ano fazendo uma peça que seja fácil de fazer e que não gaste muito material, né? E A bermudinha fake porque ela tem formato de bermudinha aqui, né, gente? Agora a gente vai passar um preço ponto Eu tô com a linha branca aqui, tá? Vou fazer com a linha branca, mas vocês podem estar tá fazendo com a linha de vocês aí, a linha da cor, tá? Você pode estar tá fazendo essa bermudinha aqui fake também no tá? Vai ficar lindo. É colocar um fazer uma costura aqui no meio também dá, também vai ficar legal, tá? As nossas alças. que agora vamos lidar. Mesma coisa com esse aqui. responder Mesma coisa com esse aqui. Pegar as nossas costas e duas das nossas frentes, pegar os ombros. A outra você pode fazer com tecido diferente forro tá então essa parte de cima aqui a gente fez em tricoline tá e a parte de baixo em oxfordine pegar a nossa marca bem aqui no meio, né? Aqui já tá frisado, mas vocês façam um pique. Pra você saber certinho aonde é o meio, né? E daí, vamos pegar as nossas alças. Aqui. Encostado no meio, tá? Assim. Que, ó, o meio tá aqui. E que a gente vai colocar as nossas alças. E a gente vai pegar o botãozinho nelas aqui, tá? Tá? Mesma altura, as alças, vou pegar o nosso Vamos o nosso forro. Vamos pregar aqui o nosso forro. Costura, costura aqui. E vamos passar a costura aqui por tudo, tá? Costura, costura aqui. Passar a costura aqui por tudo, ok? Olha lá, então. vantagem da roupa forrada para os pets peludos é que não amassa, não amarra os pelos, tá? Essa é a grande vantagem da roupa ser forrada assim para os peludinhos é que não amarra os pelos. passar a costura na outra cava sempre cuidando costura costura aqui onde tem emenda onde tem costura vocês sempre procurem colocar costura costura tá Aí, se você quiser fazer só com uma peça, sem fazer forrada, você pode fazer também, tá? Tirar a nossa peça. Cuida pra não se machucar por causa do alfinete que tá ali, né? Segurando a peça. conjuntinho vermelho da fake verão é o nome desse mundo aqui Tá aqui, agora a gente vai pregar aqui, tá? Essa costura aqui, a gente vai colocar junto com essa costura aqui, tá? Costura com costura aqui, e a gente vai pegar aqui, ok? Ok? Mesma coisa aqui, tá? Costura com a costura daqui, ó. Encoste, a gente vai pregar aqui. Assim, a gente vai pegar o nosso cos. Vamos passar uma costura aqui. lado também. Fizemos um pique aqui no cos, pique aqui na nossa peça. E aqui a gente vai pregar o nosso cos. Nosso pregado, vamos pregar a nossa calça agora, nossa bermuda. a gente vai colocar ficou assim assim, nossa bermuda feita nosso conjuntinho de verão feito agora a gente vai passar tudo pra cima aqui pegar essa parte aqui forro Costura do lado, costura do lado. mesma coisa aqui, costura do lado, costura do lado aqui. Vou colocar um alfinete. E vamos vir pregando aqui, deixando só no meio ali um pedaço pra gente virar a peça, tá? Cuida pra não pregar a bermudinha ali, né? E vamos virar a nossa peça. E nós vamos passar um presponto ponto e aproveitar para fechar aqui essa parte aqui que ficou sem fechar, tá? Vamos colocar aqui o nosso costo para cima. Agora, vamos colocar os botõezinhos. Dois aqui. E dois aqui. Vamos pegar os botãozinhos. Aqui, colocamos os botõezinhos aqui e aqui. Agora, eu vou colocar os botõezinhos Rita aqui, tá? Vou colocar aqui. Se tiver o botãozinho azul, fica mais bonitinho. Eu vou colocar o branco, que é o que eu tenho aqui, mas se você tiver o azul, fica mais bonitinho, tá bom? A cor da bermuda combina mais, tá? Então, bora lá, já, já voltamos para mostrar como ficou a peça pronta Já voltamos. Então, tá aqui, gente. Olha só como ficou a nossa peça. Olha só. Peça diferente, né? para aqueles bebezinhos de quatro patas que não são acostumados com roupa. Mas a mamãe e o papai gostam, acham bonitinho aquelas roupinhas de perninha, né? Então, a gente elaborou essa roupinha aqui. Que é o conjuntinho de verão com a bermudinha fake, né? Que aos olhos assim, parece uma bermudinha, só que é fake, né? Não tem nada amarrando a perninha, nada amarrando o pezinho. Então, é o conjuntinho de verão com a bermudinha fake para os machinhos, olha só. Que lindinha que ficou. Olha só. Olha só. Uma peça diferente, né? Rápida de fazer, facinho de fazer. Olha só, ficou linda, né, gente? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu amei o resultado. Adorei essa peça aqui, né? Até aqueles bichinhos que não gostam de roupa vão amar essa peça aqui. Então, é isso, meus amores, fiquem com Deus. Lembrando que se Deus tá no negócio, o sucesso é garantido. E o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet estamos aí com os nossos cursos, tem a nossa sétima edição, gente, tá maravilhosa, com peças exclusivas, modelagens exclusivas, exclusivas que você só vai encontrar lá no nosso curso. Então, dá uma olhada aí na, na descrição aí desse vídeo, tem ali, né, a nossa sétima edição, também tem os outros cursos, dá uma olhada aí. Tenho certeza que você vai achar um curso que você goste muito, ou todos eles, né? Então, dá uma olhada aí. Gente, até a próxima. Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Beijos, fiquem com Deus. Tchau!